E finalmente temos a gameplay da nova carta do Clash Royale A curadora guerreira quer saber tudo e quer ver como funciona na prática é agora, aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Ontem vocês viram que foi lançada aí uma imagem muito bonita Que tá passando pra vocês aí na tela Onde havia uma nova carta a ser anunciada nos próximos dias Uma base, uma base aí da curadora, mas no Clash Royale E hoje, o pessoal do Clash Royale soltou finalmente o vídeo com a jogabilidade dela na arena, mostrando todos os detalhes e ela surpreendeu muita gente. Quer saber tudo sobre isso? Então, mano, dá uma olhada nesse vídeo que eles soltaram aqui e na sequência eu te conto mais detalhes. Hello! And welcome back! I'm Seth. I'm Drew and we're here to tell you all about the new card coming in season 6 Battle Healer. This video is a first look at Battle Healer's design, development, gameplay mechanics, and more. So let's get right into it. Some of you may remember on Reddit a long time ago we talked about a paladin card. A bunch of people were like, this sounds super cool, when is it coming to the game? And the answer is very soon. soon. The idea of a paladin is is like a really cool concept in most RPGs and games. You know, you've got this strong character that wields the power of light and you know heals other troops and mm -hmm. stuff, and it sounds like a really cool idea that we wanted in Clash Royale. We started thinking about like how we could get it in and yeah, playing around with some ideas of troops that healed themselves and healed other troops around them. We initially started off with actually just a knight that cast heal whenever he attacks. And we started with that and it felt really fun almost yeah. right off the bat. Uh, it felt like it provided an interesting role, uh, different from all the other mini tanks in the game. And so we just kind of started with that idea and ran with it. basically. Kept, yeah, yeah, kept working on it. Looking at the Clash of Clans healer, who actually doesn't get involved in combat and just heals from the sidelines, um, we wanted to kind of develop that a bit more and get someone like if they were in the arena, like they would be fighting and they would be attacking. Yeah. So almost like a valkyrie that you see in folklore and stuff, yeah. with these like wings and like you know the big presence and the breastplate, cuirass or whatever they're called. Yeah, yeah. <laughs> yeah. And we're definitely not putting that name in the game because way too nerdy. Yeah. Battle Healer is, in a way, kind of half a support troop and half a mini tank. She's tough, uh, around kind of like a knight or Valkyrie level of toughness yeah. for a similar cost for Elixir. She will heal other troops in combat. So when she does an attack, she emits a healing aura, kind of like the heal spell. And then outside of combat, she will also passively heal herself. So she uh, has the ability to actually become... Quite a tanky, formidable mm -hmm. unit if left unchecked. Like if you just don't worry about her, she will make her way to your tower and just keep chipping away. You know, healing herself the whole time that she's attacking. So yeah, she actually is a great offensive choice in a lot of ways. Yeah, we did actually talk about a lot of different name ideas: Seraphim or Battle Angel, Celestial, Celestial. Yeah. But ultimately, they were a bit too nerdy. Nerdy. <laughs> like I think the Clash universe tries to keep things very to cool. the point. Yeah. Fisherman, what does he do? Yeah. He fishes, he's a fisherman. <laughs> battle right. healer, what yeah. does she do? She's a healer, but she's she likes to fight. Yeah, exactly, she heals in battle, so yeah. <laughs> yeah. That's kind of how we settled on the development of the character, and as you can see from this wonderful concept art, um this is how we built up this kind of like healer from Clash of Clans that kind of gets a bit more stuck in and can hold her own in a fight as well. So yeah, we we're really pleased with how the uh, how the card turned out. I think she's like super cool, really strong character mm -hmm. and I'm really excited to have her in the game. Cards that change the status of the arena as the battle goes on are really exciting. Cards yeah. like witch and night witch by producing more troops the longer they're alive. Cards like lumberjack that affect the battle after they've left the arena All these things are really cool and create these highlight moments, and Battle Healer does that all the time. Yeah. Even just putting down skeletons or goblins can go a long way to adding that damage onto her and taking her down, but if you ignore her, she's going to do more damage to your tower than even a knight would. Also, uh, a new type of troop that's a hovering troop. It's not quite air, not quite ground. She can cross the river. Of course, she has wings, why not? Mm. She just floats right across the river, but ground troops can still attack her. So to summarize, Battle Healer is the newest card coming to Clash Royale. She is a four cost rare that heals herself when she's not attacking, and heals everyone when she is attacking. And you know what? As soon as you unlock her, you're gonna be able to use her in your main deck. Find out more about that in our next video, which is coming next week. Battle Healer will be released in Season 6, which starts on December 2nd. If you like this video, make sure to give it a thumbs up, subscribe to the channel, and we'll see you next time where we talk all about Season 6 and the December update. Thanks for watching. É, meus amigos, muitas novidades A curadora, na verdade, é a curadora guerreira E ela dá muito dano e virou um tanque Sim, tem muita coisa interessante nesse vídeo Vamos dar uma olhada juntos então aqui A gente já começa aí sendo é, é, agraciado pela imagem da curadora vindo muito próxima da imagem que a gente conhece do Clash of Clans, mas com algumas mudanças Ela vem com uma espada na mão, muito legal Eles falam sobre a criação dela, o porquê da criação Aí tá a imagem já dela bonitona, como ela é realmente E eles falam sobre, lá atrás quando eles mencionaram sobre uma carta paladina que eles estavam estudando, gerou muito rebuliço, a galera gostou demais E eles falaram bastante aí sobre a criação, sobre o desenvolvimento dessa carta ao longo do tempo E aí sim eles chegaram ao estilo final dela, ao como ela seria realmente no momento final que eles não queriam simplesmente trazer a curadora do Clash of Clans para o Clash Royale. É, eles falam ali ó, sobre a, a ideia dela e sobre a função que ela desempenharia dentro do Clash Royale. Como eles falaram mesmo, eles queriam algo diferente que se envolvesse no Clash Royale totalmente. E para isso ela precisava atacar e não somente ajudar e funcionar como suporte, como no Clash of Clans nessa imagem que eles mostram aqui, onde a curadora fica de trás ali só curando, resolvendo ali só fazer isso daí. Eles mostraram aí, todos os detalhes da criação, do porquê do do nome também, sobre a coraça dela também que é, é, seria o nome ali que Eles poderiam até colocar também Mas eles mudaram tudo Basicamente eles fizeram uma curadora Que bate, ela ataca Na, na torre e um detalhe Muito interessante, enquanto Ela bate, ela cura todos os que estão ao redor ali naquela área e quando ela não está batendo ela se auto cura então bateu ela cura os outros parou de bater para dar outro do golpe ela se cura ou seja se ela tiver numa torre batendo na torre ela vai bater na torre tranquilamente direto ela vai bater curar bater curar ou seja você toma um dano e já se cura toma um dano se cura então Vai ficar meio que infinito E aí você vê nesse momento Onde ela fica batendo por muito tempo Na torre da princesa É um... Um estilo totalmente diferente do que a gente conheceu, né? Muito diferente E aí eles falam também sobre os nomes que eles estavam pra colocar nela Mas era muito nerd na, palavra, na, na forma que eles expressaram ali os nomes que seriam os corretos E eles querem uma coisa mais direta e eles brincam até sobre a questão do pescador também, né? Eles até falam ali, o pescador faz o quê? O pescador cura, o pescador pesca, né? E aí o que eles falam, a curadora é a guerreira porque ela, ela se cura e também bate Basicamente é isso, é muito simples de entender. E realmente é a ideia lógica do negócio Ela tá muito bonita mesmo, tá legal demais Ela tem essa espada muito top, muito bonita E vai mudar muito o meta do jogo Dá uma olhada aí como ela protege ali tudo que tá ali por trás, né Ela vai protegendo ali, ela vai curando a bruxa Se a bruxa estiver tá tomando um, um dano E ela serve de tanque, olha como ela segura E como ela ajuda aí, servindo como um tanque pra uma bruxa que tá atrás Imagina um deck de golem de elixir com a curadora, meu Deus do céu, é possível? Olha, curadora na curadora guerreira na frente, Golendir junto atrás dela. Meu amigo, o, o Golendir vai chegar e bater, vai bater, vai bater, ser curado até que ela seja morta. E como ela tem muita vida, é absurdo. Inclusive, ela passa por cima do rio porque ela está flutuando. Ela pode ser atacada também por é, tropas terrestres e, tro e construções terrestres, por exemplo. Tanto como uma tesla quanto um canhão ou uh, uma torre de bombas E isso que apareceu no final é muito legal Assim que a carta sair a gente vai ter como colocar ela aí no nível da nossa torre do rei No meu caso eu sou torre do rei nível 13 Então ela seria nível 13 durante o período da season Isso daí eles disseram que vão explicar mais no próximo vídeo Então a gente tem que ficar ligado pra entender como vai funcionar Mas achei muito legal porque a carta sai você desbloqueou ela, o que não é difícil hoje em dia. Você já vai ter ela no nível pra jogar no ranked, que é legal. Porque aí todo mundo vai poder utilizar ela na hora. Mesmo ela estando forte ou fraca, vai poder utilizar. E não, a galera falou, ah, poxa, saiu a carta agora, tem nego com 13, nível 13 já, porque gemou. E eu não tenho porque eu não gemei. Aí eles resolveram, pelo jeito vão resolver com esse, esse item, essa... Questão que apareceu ali no final, que eu achei muito interessante Mas não sei muita coisa ainda também E assim que eu puder trazer mais detalhes dela E também jogando com a nova carta Eu trago pra vocês, beleza? Então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado da novidade Se você gostou, já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Porque assim que sair, eu trago pra vocês mais novidades Da Curadora Guerreira, beleza? Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui!